Uh, boa noite aos meus amados irmãos em Cristo. Uh, hoje, dia 25 de outubro, uh, eu vou ministrar o estudo da palavra, conforme ordenança do Senhor. Então, uh, nós vamos iniciar fazendo uma oração para que o Espírito Santo tome conta de todas as coisas neste lugar, de que para que tudo que seja ministrado aqui, venha do trono do Senhor, nada seja de homens, então eu clamo a Ti, amado Pai, que Tu venha tomar nesse lugar uh, o Teu lugar de honra, Senhor, que Tu venha a me usar como Teu vaso, Pai, que aquilo que seja do Teu desejo venha ser transmitido para os meus irmãos em Cristo, da igreja, que tudo aquilo que venha ser falado, venha ser somente da Tua vontade, Senhor, que nada seja de homem, que o Senhor venha abençoar esse estudo, que o Senhor venha abrir o coração dos meus irmãos, a mente, para que eles venham receber a Tua palavra com mansidão, com amor, que tudo aquilo que for plantado agora, nesse momento, venha a germinar, que essa semente venha a produzir frutos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu, desde já, Te louvo agradeço o Teu santo nome, Te agradeço por esse momento, Pai, graças eu Te dou por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Uh, então, irmãos, é com alegria, né, com grande alegria, na verdade, que eu vou ministrar a palavra, com temor e tremor, da mesma forma, uh, o tema escolhido pelo Senhor, o Senhor trouxe para mim foi recriados para as boas obras. né? Uh, esse é o motivo pelo qual nós fomos recriados. Nós fomos recriados para as boas obras. né? Uh, eu escutei uma frase no Mundo há pouco tempo atrás, que eu fiquei meditando sobre essa frase e eu trouxe uh, essa frase para nossa realidade, para nossa realidade de igreja, de vida com Cristo, realidade espiritual, que é a seguinte: os dois dias mais importantes da nossa vida são o dia do nosso nascimento e o dia em que nós descobrimos o propósito da nossa vida na Terra. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, o dia mais importante da nossa vida, um dos dois dias mais importantes da nossa vida é o dia do nosso nascimento espiritual que é o dia do nosso batismo, né? Que é o dia em que nós confessamos Jesus ou talvez tenhamos confessado Jesus em algum outro momento antes de se batizar, né? Antes de nos batizarmos, mas no batismo nós renascemos, né? Uh, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos, né? Uh, esse é o simbolismo então do batismo, né? Uh, e no batismo nós recebemos filiação perdão dos pecados, vida eterna, o Espírito Santo ah, passa a habitar em nós, talvez nós tenhamos recebido em algum outro momento, isso é de cada um, mas via de regra, ah, pela minha experiência, assim, a maioria dos irmãos recebe o Espírito Santo no batismo. A regeneração, né? nós ah, somos regenerados automaticamente no Espírito, né? Nos, nosso Espírito ah, ele é regenerado para seu Espírito uh, que Deus uh, determinou que habitasse em nós, né? E também essa regeneração, ela vai ocorrer com o nosso caminhar com Cristo através do tempo, do nosso tempo de, de igreja, do nosso tempo de estudo, do tempo que nós dedicarmos ao Senhor, né? E nós somos recriados, né? então essa parte aqui é que eu quero uh, me ater, vamos colocar assim, né? Nós somos no momento em que nós nos batizamos, no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos recriados, porque nós, nós deixamos de fazer parte do reino das trevas e passamos a conhecer a luz, né? Uh, nós passamos a ter nova amante o livre-arbítrio na nossa vida, né? porque antes nós vivíamos em trevas, conhecíamos somente a treva, então nós passamos a conhecer a luz, recebemos aquilo que é mais precioso nessa terra, que é a filiação de Deus, né? através do seu filho Jesus Cristo. E, então, esse então é um dos momentos que Uh, mais importantes da nossa vida, né? Uh, que o momento mais importante da nossa vida, que é o momento em que nós nos batizamos, nós somos uh, renascidos, né? Nós somos nascidos espiritualmente, né? Nós morremos para a vida de pecado, Deus pega aquela lista de pecados que nós temos até aquele momento, retira da mão de Satanás rasga e joga no lixo e nós iniciamos uma nova caminhada como uh, seres espirituais, como os filhos de Deus. Né? Nessa recriação, o né, uh, pastor Celso pregou ontem, assim, bem didaticamente, as condições do cristão, do crente, né, do crente carnal, almático e espiritual, mas eu quero dizer para os irmãos, assim, que Independente da nossa condição, né, o intuito de Deus para a nossa recriação, para que nós uh, sejamos regenerados, é para as boas obras. Né? Em Efésios 2,10 diz assim, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão preparou para que andássemos nela. Né? Então, aqui claramente, uh, o apóstolo Paulo coloca que nós somos feitura de Deus, né? uh, criados em Jesus Cristo a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, para as boas obras. Né? Nós, muitas vezes... É, vivemos uma vida de igreja, vivemos uma vida conhecendo Jesus Cristo e, ah, assim, até por algum motivo que dificilmente a gente consegue explicar, nós não descobrimos realmente qual é o nosso propósito, né? Então, Deus nos recriou para as boas obras. É, no, nós, de forma geral, o crente, ele chega na igreja, né, é, existe uma frase que diz assim que é, nós viemos para a igreja, nós conhecemos Jesus ou pela dor ou pelo amor, né, é, o pastor Tadeu tem uma frase com a qual concordo, que... Eu jamais conheci alguém que veio para a igreja pelo amor, né? Eu conheci somente irmãos que vieram pela dor, irmãos que tinham problemas, irmãos que estavam em situação difícil, fosse ela ah, de uma enfermidade, fosse ela financeira, fosse ela no casamento. Então, ah, quando esse amor de Deus, né? por mais uh, antagônico que pareça, o amor de Deus se manifestou na nossa vida, trazendo um problema gigante, que nós descobrimos naquele momento que nós não podemos resolver, nós colocamos um Senhor sobre a nossa vida, que é Jesus Cristo. Acabamos aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, e recebemos todas essas maravilhas aqui que eu acabei de mencionar, né, através do batismo. Então... O dia que nós descobrimos qual o nosso propósito, é o dia, é, seria o segundo dia mais importante da nossa vida. Né? O dia que nós, então, o nosso propósito é que nós fomos recriados para as boas obras. Nós fomos recriados, Deus nos recriou para as boas obras. E Ele faz isso de várias maneiras, vamos dizer assim, nós temos aqui, em primeira, na primeira Coríntios 12, eu não vou ler, né? mas existem os dons. Né? Quando nós chegamos na igreja, uh, invariavelmente, uh, pelo menos um dom nós recebemos de Deus. Né? Uh, existem os ministérios também, talvez tu seja um escolhido para exercer um ministério dentro da congregação, dentro da igreja de Cristo, que é uma só, né? Quando Cristo fundou a igreja, ele não fundou a denominação, ele não fundou placa, ele fundou a igreja de Jesus Cristo. Né? Ele teve aquele diálogo com Pedro, que foi mencionado pelo pastor Lauro na quarta-feira, que assim como tu, tu és Pedro, né, eu sou o Cristo. Né? Então, e, e a partir dessa pedra, então, né, da pedra fundamental que é Jesus Cristo, Está fundada a igreja, a igreja de Cristo na Terra. Então a igreja é uma só. E nós podemos ter, os dons são utilizados de várias maneiras, ou podemos receber ministérios e aí sim é, utilizar o ministério que nos foi dado na igreja. Né? É, a palavra nos diz, em Romanos 12, no capítulo 1, uma palavra bem conhecida. Romanos 12, no versículo 1, perdão, irmãos. É, diz assim, a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus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 Vamos tendo a nossa alma regenerada, vamos tendo a nossa alma transformada. Nós não devemos nos conformar. O pastor Celso falou aqui ontem sobre pecado e iniquidade. Né? O pecado é um acidente ao, ao qual nós todos estamos sujeitos. Né? Todos nós pecamos ah, involuntariamente, muito assim, com certeza todos nós nos acidentamos, vamos colocar assim, e pecamos, mas a iniquidade, né, permanecer na iniquidade, isso nós devemos riscar da nossa condição. Né? Se nós temos uma condição na qual nós já fomos iluminados através da palavra, de que nós estamos fora do propósito de Deus, nós precisamos sim não nos conformar e lutar contra a essa situação o né? uh, pastor Celso mencionou ontem ah não, uh, isso aqui Deus vai relevar uh, tem a palavra né, que o pastor Celso leu ontem que no dia né, no dia do juízo, no dia que nós chegarmos diante de Deus uh, Jesus vai dizer para nós assim apartai-vos de mim, nem vos conheci né, porque eu Permaneci na iniquidade, então nós não devemos nos conformar. Existe a palavra que diz também que o reino é conquistado por esforço, né? que Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. Então nós devemos nos esforçar para andar nos caminhos de Deus e para que isso seja uma realidade em nós, para que nós possamos permitir que o Espírito Santo age em nós e nós sejamos aptos para as boas obras, né? Uh, via de regra, nós cristãos, uh, quando chegamos na igreja, nós cometemos um erro que muitas vezes ele dura pouco tempo, às vezes um pouco mais de tempo e às vezes ele perdura durante anos. Né? Eu sempre digo assim que... <coughs> Perdão, irmãos. Uh, existem irmãos que entendem logo, existem alguns irmãos que demoram um pouco mais... E existem aqueles que nunca compreendem. Mas, é, quando nós chegamos na igreja, como eu falei antes, nós chegamos pela dor e nós estamos preocupados, nós estamos ligados naquilo que nos fez vir para a igreja, naquele sofrimento, naquela situação, naquele problema que nos fez vir para a igreja e... É, esquecemos, vamos dizer assim, ou não é que nós esquecemos, nós não aprendemos, né? Ou acabamos nos endurecendo, nos fechando para aquilo que realmente importa, né? Que é o viver para Cristo, né? Porque em Mateus 6,33, né? Na, na famosa, a passagem famosíssima para nós todos, né? diz que nós devemos buscar e pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Uh, a palavra crente, a palavra crer, né, ela é um caminho, nós, nós, nós cremos, nós temos fé em Jesus Cristo para que Ele nos leve a um lugar diferente desse que nós estamos, né? É, nós não podemos ler essa palavra aqui de Mateus e achar que isso aqui é simplesmente um, uma passagem que... É, Jesus colocou aqui, né? A, a ansiosa solicitude pela vida, é o nome da parábola, né? Ele fala dos pássaros que não semeiam, não colhem, não guardam em celeiro. É, ele fala também dos lírios do campo que não trabalham, nem enfiam, contudo nem Salomão, né, no, no, na, na sua glória, se vestiu como eles. Por acaso não valeis vós muito mais do que os pássaros ou do que os lírios? É óbvio que sim, irmãos, só que... Nós precisamos entrar no propósito de Deus. E isso muitas vezes é, um, é, um, é uma coisa um pouco complicada, porque nós acabamos sendo enganados ou é, acabamos nos en, sendo engolfados naquilo que nos preocupa naturalmente e deixamos de fazer aquilo que Deus determina na palavra dEle se nós formos ver na palavra é, existem várias passagens que nos falam a mesma coisa que nos falam isso que está que tá escrito aqui em Mateus buscar o reino em primeiro lugar está no centro da vontade de Deus porque nós fomos recriados para nós somos existe uma ordenança que antes que Jesus fosse é, Levantado aos céus né? Que está em Mateus 28 Está nos outros evangelhos também Que diz assim Isso aqui irmão É uma ordenança Que Jesus deixou Que inclusive aqui na, na, na nossa bíblia Que na bíblia que nós usamos aqui na igreja está escrito assim Uma grande comissão Tu foi, tu recebeu uma grande comissão, né? Tu recebeu essa grande comissão que é, né, de levar a palavra a, a toda criatura. Então Jesus disse assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uh, Jesus não está dizendo a mesma coisa que ele disse lá em Mateus 6,33, né? buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Faz a obra, leva a palavra àqueles que precisam. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, onde uh, as pessoas estão morrendo natural e espiritualmente como nunca. Né? Uh, essa situação do coronavírus, ela trouxe ela vai trazer ainda né, várias consequências, ela, elas recém estão começando a pipocar uh, de depressão, de suicídio, inclusive. Né, e a, as pessoas meio que se anestesiaram com essa situação, né, e nós que conhecemos a verdade, que conhecemos a palavra, nós temos a comissão de levar a verdade, levar Jesus Cristo àqueles que estão nessa condição. né? É... Num primeiro momento as pessoas se endureceram, né? Assim logo que começou a pandemia, eu, eu, eu pessoalmente senti isso, assim, tu, quando tu levava a palavra, quando tu tentava falar de Jesus Cristo, havia assim um certo receio, um, um endurecimento realmente, as pessoas rechaçavam aquilo ali, não, não, isso aí logo vai passar, a vida vai voltar ao normal, mas à medida que as coisas foram indo e piorando, uh, eu sinto hoje assim que as pessoas estão muito mais abertas, muito mais receptivas a ouvir aquilo que nós temos para falar, esses dias o pastor Celso ministrou, que os olhos do mundo vão estar sobre a igreja, né? a igreja somos nós, né? os olhos do mundo vão estar sobre nós. Então, como nós fomos recriados para as boas obras, a nossa boa obra ela é permanente. Né? Nós, a nossa boa obra ela começa no nosso falar, no nosso agir. Uh, tudo aquilo que nós fazemos ou falamos, nós temos responsabilidade sobre isso. Porque se alguém precisa, e todos nós precisamos obviamente, mas se alguém está num momento difícil e nós não testemunharmos aquilo que Cristo nos ensinou, ah, talvez isso vá tirar a oportunidade daquela pessoa de conhecer Jesus Cristo. E isso não será cobrado, porque nós fomos recriados para as boas obras, né? É, então, em Tiago 2,14, fala... O apóstolo Paulo fala... Na verdade, Tiago fala, desculpa... É, de que a fé sem obras é morta, né? de que nós, pelo simples fato de termos fé, isso não nos, uh, não nos isenta de forma nenhuma, muito antes pelo contrário. Nós fomos inseridos num contexto, no reino, né? Jesus Cristo nos colocou no reino de Deus, para que nós sejamos úteis para a obra de Deus. né? Então, em Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim. Só um pouquinho, perdão. Uh, a fé sem obras é morta meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidades do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser ide em paz, aquecei-vos, infartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que, que Tiago está dizendo aqui? Não adianta, irmãos, alguém chegar com, com fome diante de ti. É, nós aqui estamos, aqui o usou um, um exemplo natural, né? De frio e fome, mas normalmente hoje a fome do mundo, a fome das pessoas é pela verdade, é em conhecer a verdade. Então, é, não adianta nada... É, como o Tiago colocou aqui não adianta nada, por exemplo, assim ó, eu, a pessoa veio até mim e falou ah, tu é da igreja ah sou cristão bah, é muito bom, tá, e peguei e saí eu não alimentei aquela pessoa, eu não apacentei aquela pessoa, eu não tentei de alguma forma fazer com que ela compreendesse a grandeza da obra de Deus, isso falando espiritualmente, claro que naturalmente nós devemos também testemunhar através das boas obras, né? porque a primeira uh, obra, a primeira impressão que nós passamos quando alguém uh, vem até nós, né? uh, sempre ela é impactante. Eu te, tive assim, várias experiências nos últimos tempos em relação a isso, é, eu recebo de vez em quando ligações assim, de pessoas que eu não vejo há 10 anos, de pessoas que eu não vejo há 15 anos. É, a pessoa me procurou, a pessoa me procura, porque ela se pergunta o que, que aconteceu. Com, é, com o Gilmar. É, eu quero... Eu estou vivendo uma situação hoje que está muito ruim. Eu vou ligar para esse cara para ver o que aconteceu na vida dele. Porque alguma coisa aconteceu. E eu quero descobrir o que é. Né? Então, isso foi fruto de uma atitude que eu tive lá atrás ou de uma palavra que... É, foi dita há muito tempo, mas como a palavra nos ensina, a palavra nunca volta vazia. Então, aquela pessoa me procura e é no tempo de Deus, obviamente. Né? E a gente tem a oportunidade, então, de realizar a obra de Deus e de mostrar a verdade para essa pessoa. De dizer o porquê que nós éramos de uma forma antes, né? e somos de outra forma Agora, né? é, porque que nós vivíamos dissolutamente, vivíamos é, totalmente no mundo, de uma maneira é, totalmente contrária aos ensinos de Deus e tivemos uma transformação gigante? Claro, eu já estou nessa caminhada há 11 anos, né? é, porque Jesus Através da sua palavra, que é alimento, transforma o nosso coração, a nossa mente. Né? Basta que nós não nos conformemos com aquilo que nós temos recebido. É, a palavra diz lá em Oséias, se eu não me engano, que nós devemos conhecer e seguir conhecendo ao Senhor. Né? Que nós nunca devemos ter uma situação de estagnação. Porque a partir do momento que nós estivermos estagnados, o reino ele sempre está em movimento, sempre existe alguma coisa na qual nós é, precisamos ou que o Espírito Santo nos instiga a buscar ou a melhorar. Né? É, então, irmãos, é, nós muitas vezes não vamos saber como... É, Bom, eu fui recriado para as boas obras, como é que eu faço, da, o que, que vai acontecer? Existe só uma maneira de nós, de nós fazermos, estarmos na posição para realizar as boas obras, que é através da oração né, e do clamor ao Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, ele via de regra, Uh, se nós permitirmos que o Espírito age através de nós ele faz praticamente tudo né ele coloca aquilo que tu vai falar, aquilo que tu deve falar ele te mostra as pessoas que tu deve procurar, ele te mostra a hora que tu deve instigar a pessoa a se batizar, ele te mostra todas as coisas né basta que tu esteja em comunhão com o Espírito Santo Orando sempre para que a vontade de Deus seja feita na tua vida, né? E as boas obras, as quais nós estamos falando agora, elas vão se tornar naturais para nós, né? Porque quando nós estivermos numa situação adversa, difícil, ou que alguém nos apresente uma situação difícil, ou que nós estejamos em algum lugar que é, existe algo que está fora do lugar, nós vamos saber para quem clamar, nós vamos saber a quem uh, buscar. Né? E o Espírito Santo vai conduzir todas as coisas. Né? Eu falo por experiência e por conhecer a vida de muitos irmãos da igreja, que da mesma forma, vivem dessa forma. Né? Então... Nós precisamos, irmãos, assim, de uma maneira geral, sair desse erro que é o de orar, viver, pedir, clamar, para que Deus resolva os nossos problemas, Ele, Deus quer resolver os teus problemas. Ah, Deus quer te abençoar, Deus quer, a coisa que Deus, qual o pai que não deseja abençoar o seu filho, qual o pai que não quer dar, o melhor para o seu filho, né? Uh, existe uma passagem que, que diz lá que vós que sois maus, uh, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, né? Que dirá Deus, então, né? O que que então nós precisamos sair desse engano, nós precisamos sair desse enredo, nós precisamos sair dessa, dessa, desse engolfo de nos. Em si mesmarmos e vivermos para nós mesmos e passarmos a viver literalmente para Jesus Cristo, passarmos a viver literalmente para Deus, uh, estando sempre prontos para realizar a obra de Deus, e a partir desse mover, dessa atitude, a nossa vida do outro lado vai mudar. Eu falo para os irmãos assim que, quanto mais nós nos apegamos aos nossos problemas, maiores eles ficam, né? E Jesus diz também em Mateus 11, 28, palavra conhecidíssima nossa, né? que todos nós conhecemos. Jesus diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, vos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou um manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o nosso problema, a nossa situação Uh, seja ela qual for, a partir do momento que nós tivermos a capacidade de entregar ela para Deus e nos focarmos naquilo que verdadeiramente Deus espera de nós, uh, a nossa vida vai ser transformada. Porque essa promessa que Jesus fez em Mateus 6,33, uh, como eu falei para os irmãos anteriormente, Muitas vezes a gente demora um pouco mais para entender. Muitos entendem logo e alguns não entendem nunca. Né? Que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça. Sofrer a perda, sofrer a ofensa, perdoar, pedir perdão, mesmo quando quem está errado é o outro. Né? Isso tudo são as boas obras, isso tudo faz parte do contexto de viver como cristão, de ter sido recriado para as boas obras. Né? A, a obra, assim, quando a gente fala em obra, a, ela é o tempo todo na nossa vida, conforme Deus vai nos oportunizando. Né? Então, a realização da obra de Deus, por exemplo, hoje fui chamado para pregar, isso me dá alegria, a, Apesar de uh, existir temor, existir sempre aquela preocupação de levar a verdade aos meus irmãos, de ter convicção de que é isso que o Espírito Santo quer transmitir, mas uh, gera alegria no meu coração de eu poder servir de alguma forma aos meus irmãos. Né? Uh, hoje as coisas estão voltando ao normal, a gente tem novamente condições de nos relacionar e eu sinto, assim, onde, pelos lugares onde eu tenho andado, que alguma coisa tem mudado, irmãos, alguma coisa tem, tem mudado. É, nós não somos, assim, claro, a igreja... Uh, vai sempre ter um, uma parte que vai te discriminar, vai te. Uh, porque a igreja vai ser perseguida desde, desde sempre, foi desde sempre e vai para sempre ser perseguida, mas existe uma parte que está curiosa, existe uma grande. Uh, tanto que nós, a, a prova é que nós temos muitos irmãos novos na igreja, existe uma grande quantidade de pessoas que está curiosa, que está olhando para a igreja, para nós, para a nossa vida, com um olhar diferente, se questionando né, o que, que essa pessoa tem, desde que nós estejamos na posição e estejamos expressando a Cristo. Né? É, se nós permanecermos na iniquidade, como o pastor Celso pregou ontem, nada disso vai acontecer. Daí nós não, nós não fomos, nós até vamos fazer as boas obras, como o pastor mencionou ontem, mas vai chegar na hora Jesus vai dizer assim, Deus, Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, nós temos uma luta, a luta espiritual ela é permanente, essa é uma caminhada que não vai terminar, né? Nós sempre vamos estar buscando mais de Cristo, mais de Deus, para estar capacitado a realizar aquilo que Jesus espera. Né? É, como eu já falei anteriormente, se nós não sabemos quais os dons que Deus nos deu, nós temos a quem recorrer, irmãos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós devemos orar ao Espírito, ao Espírito Santo para que Ele revele, Revela, inclusive, se nós temos algum ministério, né, que nós devamos cumprir. Normalmente, isso é revelado, os ministérios são revelados através das autoridades, mas os dons, nós devemos buscar os dons que Deus nos deu e exercer esses dons, né, para um fim proveitoso de toda a igreja, né, então eu creio que era isso que Deus, que o Senhor tinha para ministrar nessa tarde. Eu espero sinceramente, assim que os irmãos tenham compreendido a mensagem. E vou orar para agradecer, então, por esse momento que nós tivemos é, do estudo. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento uh, em que eu pude falar da tua palavra, Senhor Deus. Eu quero também pedir perdão se aquilo que foi falado não foi uh, totalmente do teu espírito, Senhor Deus, perdoa, Senhor. Que todos os nossos irmãos, seja da nossa congregação, seja de outras congregações, venham a ter realidade de que tu nos chamou pelo nome para que nós possamos fazer parte do reino e em fazendo parte do reino nós venhamos a trabalhar para ti, nós venhamos a ser aptos as, para realizar as boas obras que tu tens determinado para cada um, que cada um de nós possa buscar os seus dons, que se algum de nós tem algum ministério, que isso venha, a se manifestar, Senhor que nós venhamos a orar para que os nossos dons e os nossos ministérios venham se manifestar em nós Pai amado, que nós venhamos a ter capacidade, Senhor de te expressar aonde nós colocarmos a planta do nosso pé seja no, através do nosso falar do nosso agir que nós não venhamos a permitir que o mundo é, penetre naquilo que tu tens nos ensinado que a nossa luz brilhe onde nós estivermos Senhor Deus porque a tua palavra nos ensina que nós devemos ser o sal da terra Pai em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo, eu quero orar também pela vida dos nossos pastores do pastor Lauro, do pastor Tadeu do pastor Celso que o Senhor venha fortalecer os nossos líderes nessa casa Pai para que eles continuem sempre seguindo, Pai, a Tua direção, a Tua orientação, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Sua doutrina continue a ser pregada nesse lugar e que o Senhor venha expandir a Tua obra por todo esse planeta para que aqueles que têm fome da verdade venham a Te conhecer, que o Senhor promova os arranjos necessários, Senhor, para que... Uh, as pessoas venham a conhecer a Tua verdade, que as pessoas venham a conhecer a verdade, a única verdade do universo, Pai amado. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te louvo, Pai amado, por esse momento, em nome de Jesus. Amém.